Mais um dia de recordes para a bolsa brasileira. Pois é, pelo segundo pregão consecutivo, o principal índice da B3 superou sua máxima de fechamento histórica aos 110.622 pontos. E essa animação toda foi devido à fala do presidente dos Estados Unidos Donald Trump de que as negociações com a China estariam caminhando bem. Mas é bom lembrar que ainda não tem nenhuma definição sobre a sobretaxa dos produtos chineses que está agendada para ter início a partir do próximo dia 15 de dezembro. Outro fator que também animou a bolsa brasileira hoje foram as ações da Petrobras, que subiram mais de 1% com investidores otimistas com a notícia de que a estatal pagará até 34 bilhões de dólares em dividendos até 2024. E esse cenário para o petróleo pode melhorar ainda mais caso a reunião da OPEP, que terminará amanhã, aumentem o corte na produção de petróleo. Lembrando que quanto maior for o preço do barril, melhor para a Petrobras. Amanhã é bom ficar ligado na divulgação do IGPDI e do IPCA de novembro, que podem dar boas pistas se a inflação realmente está comportada ou não. Lembrando que isso afeta diretamente no tamanho do corte da Selic que está prevista para ir para 4,5% no final desse mês Lá fora, além da conclusão da reunião da OPEP que poderá impactar diretamente no preço das ações da Petrobras temos também o relatório de emprego nos Estados Unidos o famoso Payroll que poderá impactar bastante nos juros norte-americanos Então fiquem ligados!